Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta aqui na Genial. E hoje a gente vai falar a respeito da Mitri. Para isso, a gente está recebendo aqui o Rodrigo Cagali, CFO da Mitri. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Isabela? Tudo bem, Luiz? Obrigado novamente pelo convite. Será um prazer aí poder esclarecer todas as dúvidas e contar um pouco do nosso momento. Obrigada a você, Rodrigo, pela disponibilidade. Seja muito bem-vindo. Hoje, estreando aqui nas nossas lives, tem o um Luiz Assis, que é nosso analista de real estate. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Isabela? É... Obrigado, Rodrigo, por pela sua presença aqui na nossa live. É... Eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui. É... Hoje, a gente teve o lançamento dos resultados da Mitre, né? Pareceram que os resultados foram bons, em linha já com o esperado, né? É... A gente viu uma reação... Positiva no mercado, o Bovespa subiu também, mas a MIT subiu, subiu um pouco mais que o Bovespa. Você pode comentar um pouco sobre os resultados? Como vocês enxergam? Uh, como foi o resultado? Vamos lá. É... O terceiro trimestre acho que foi um bom, um bom resultado de fato, né? A gente lançou dois projetos ao longo do terceiro trimestre, aí, quase 300 milhões de VGV entre os dois entre os dois projetos. Uma VSO de lançamento aí próxima a 30%, então também acho que um bom um bom nível de comercialização. Uh, né, a VSO, a velocidade de vendas dos últimos 12 meses aí se mantendo em patamares aí de 55% também, então novamente a gente mantendo aí a VSO dos últimos 12 meses acima do, do 50%. E eu acho que o que é mais importante aí é, do terceiro trimestre foi o ganho de margem, né? A gente entregou aí no terceiro trimestre uma margem bruta de 36,7. É, então, me, mesmo lançando e continuando os lançamentos, a gente conseguiu aí ter uma, um bom equilíbrio entre uma boa velocidade de venda, uma boa velocidade de vendas versus uma boa margem, né? Então isso demonstra a qualidade dos produtos da empresa, de fato, aquele. É, é, slogan que a gente fala que parece um clichê quer é fazer o melhor produto de cada bairro acho que se comprova de fato isso né? É, a gente conseguiu imputar preço no nosso apartamento, mas também manter uma boa velocidade de venda, então acho que foi um, um, foi um excelente terceiro trimestre eu acho que a combinação foi, foi muito boa nesse, é, nesse sentido e a gente está animado agora para o quarto tri legal é, nesse trimestre, é, a gente já viu, a gente viu a margem boa, né? Mas a gente tem visto notícias, por exemplo, hoje que a inflação já está acima do esperado do mercado nesse último mês. É, isso daí deve continuar por mais algum tempo. Como você vê é, essa pressão nas margens nos próximos trimestres? Então, acho que essa é uma boa pergunta, é, e acho que é legal explicar assim, né? no segmento de média e média alta renda, que é onde a Mitre atua, é, os, no, os contratos que a gente tem com os nossos clientes são contratos indexados ao INCC. Então, isso significa que mensalmente a gente corrige a parcela, é, o saldo do contrato dos nossos clientes. Então, hoje, dentro da, da, da Mitra, a gente é 1,56 vezes ativo em NCC. O que isso significa? Que a gente tem 1,56 vezes a mais de recebíveis versus custo de obra a incorrer, que também é corrigido pelo NCC. Então, é, é, a gente acaba tendo um red natural em relação à inflação. Então... Mesmo que a inflação acabe andando um pouco mais do que o esperado, como na, na ponta dos recebíveis a gente também corrige hoje a gente tem mais saldo aqui nos recebíveis do que no custo de obra, a gente acaba tendo então essa proteção natural. Então, assim, para os projetos já lançados, como a gente tem um nível de venda muito bom, né, hoje a gente tem aí 70, se olhando todo, tudo que a gente já tem na, na, na praça, 74% já está vendido. Então, isso significa que a gente tem aí 74% dos nossos, do nosso volume disponível indexado à inflação. Então, do que já está lançado, a gente está com esse, essa proteção natural. É, é, obviamente que inflação não é, não é bom para ninguém, mas de qualquer maneira a gente, Mitre, já está protegido. Então, a manutenção de margem dos projetos já lançados, a gente está é, é, é bastante tranquilo e confortável. Outro ponto importante de se dizer, né? a gente divulgou junto no resultado a nossa margem REF, que é a nossa margem a apropriar. Então, se a gente pegar dos nossos projetos já lançados, já vendidos, etc., a gente, do que a gente tem para reconhecer de receita versus custo, a gente tem, tem para reconhecer quase 300 milhões de reais, já como resultado bruto, e, e isso dá uma margem de 42,5%. E assumindo que a gente já está indexado então à inflação, a gente tem uma grande assertividade em entregar uma margem alta para os próximos trimestres dos projetos já lançados. Então, a gente está relativamente confortável nesse tema. Em relação aos projetos futuros, aí sim, como eu não lancei ainda, não tenho nada indexado, a minha única maneira de se proteger é aumentando o preço dos imóveis. A gente vem fazendo isso de maneira sistemática, desde o ano passado a gente já lançou quase 2 bi de VGV, né? assumindo 2020 e 2021, e em todos os projetos, sem exceção, a gente conseguiu ganhar preço em relação à viabilidade padrão. Então, o que a gente vem fazendo é isso, subir o preço dos imóveis para conseguir ter essa manutenção de margem. Então... É, é, é, eu te diria que assim, e, e hoje olhando, a gente saiu IPCA, que de fato está um pouco mais puxado ainda, etc., mas se você olhar o INCC, que é o índice da nossa indústria, os últimos três meses ele já vem em patamares mais satisfatórios, ali na faixa de 0,8, 0,6, 0,7, então, é, e pelo que a gente tem visto aí no, no, na indústria, a, a gente acredita que aquele Pico do INCC, o pico da inflação da nossa indústria já passou. E a gente hoje está entrando num cenário mais estável, até tendo algum tipo de decréscimo em, em algum tipo de componente. Então, é, é, hoje eu diria que talvez é o pior cenário assim de inflação para a indústria já já passou. E esse repasse dos preços que vocês vem fazendo, existe uma possibilidade de provocar uma queda muito grande é, na, nas vendas porque hoje vocês têm por exemplo o lançamento vocês os dois últimos lançamentos já foram vendidos 30% quase 30% então, muito pontos é, nesses próximos agora com aumento de preço a gente pode ver números menores e, e começar a ter uma pressão na margem se começar a cair muito rápido isso essa velocidade de vendas Vamos lá, acho que essa é uma, uma, boa, uma boa pergunta, é... assim, Luiz, o que, que eu acho, o que, que a gente pensa, pensa aqui dentro? É... Obviamente que o, o cliente tem um limite no, no bolso, né? não adianta também você subir de maneira infinita, que vai chegar uma hora, ele não consegue pagar, é... Acho que a grande preocupação que a indústria estava em relação à inflação era, era exatamente essa, né? A gente, bom, ok, vai repassando. O, pre, o preço de imóvel na cidade de São Paulo, muito embora pareça que, que subiu muito, quando você considera a inflação dos últimos anos, a gente está praticando. Praticamente a gente está fazendo o mesmo preço que a gente fazia três, quatro anos atrás, se a gente tirar a inflação. Então, o preço na cidade ele não subiu muito, o que infelizmente não acompanhou foi a renda né, da, da grande parte da população, mas o preço de imóvel, eu te diria que ele não está ele não é, num um patamar elevado e tem espaço ainda é, para subir. Em relação à a, a, a VSO, a gente aqui na Mitre procura, procura ir analisando projeto a projeto. Assim. Então, é, a gente coloca um projeto na rua, um preço X para manter uma, ter uma boa relação de margem, uma boa relação de margem, e, e, e vai testando. Se a gente vê que o mercado vai respondendo, que nem a gente foi, vem entregando aí uns 30% de veste de lançamento, o mercado vai respondendo e vai vendendo, ok, a gente vai lançando. Se a gente em algum momento sentir que o mercado deu uma embarrigada, deu uma travada, a gente também dá uma, dá uma leve segurada. É por hora, sim eu não tenho visto tá, nenhum tipo de, de arrefecimento é, por conta de, de preço. A gente tem ainda, a gente vai falar um pouco de futuros lançamentos, mas a gente tem ainda três estandes abertos, a visitação está alta, o que a gente já lançou continua assinando. É, o que a gente tem visto muitas vezes é o cliente um pouco mais pensativo, sabe? Então, a depender do, do, do valor do ticket, né, do valor do apartamento, esse cliente ele pensa um pouco mais antes de fazer o cheque, mas... É, é, por hora, nada que afaste assim, o cliente de, de uma compra de apartamento. Tá, mas nesse ponto a gente também ainda tem a Selic pressionando o crédito para ele, para o consumidor. Então a gente tem de um lado o preço aumentando para ele e a Selic agora já com uma pressão de dois dígitos. É, a Mitri já teve, já passou por essa Selic de dois dígitos né, em 2016. É, Vocês já têm alguma experiência nisso? É, então existe alguma dificuldade vocês têm alguma dificuldade prevista para enfrentar nesse com essa subida da selic vamos lá um bom ponto que você trouxe é aqui eu, eu vou fazer duas observações né uma uma mais operacional olhando a companhia em si e uma um pouco mais macro é a selic é, a gente né aqui no, no, no Brasil diferentemente do, de outros países mais desenvolvidos, o funding do crédito imobiliário ele é um funding é, é, teoricamente subsidiado, né? Ele vem, ele vem da poupança. E, e a correção que a poupança, a, co, a correção máxima da poupança é 6,17. Então, significa que o custo de funding para os bancos que têm poupança é no máximo 6,17. Então, assumindo isso, o crédito imobiliário ele nada mais é do que 6,17%, que é o custo de funding dos bancos, mais um spread que o banco coloca. Então, ele, ele não guarda uma relação 100% verdadeira com a taxa Selic. Né? Tanto é que, lá na época de 2015, 2016, em que a Selic bateu 14%, o crédito imobiliário bateu 11%, 11,5%. Então, ele ficou aí 300 vezes abaixo. Da, da taxa Selic. Então, ele não guarda essa relação direta com a taxa Selic. Então, é, muito embora a Selic, aí a projeção hoje já chegue a dois dígitos para o início do ano que vem, é, eu não acredito que o, o custo de crédito imobiliário vá ultrapassar esses dois dígitos. Eu acho que ele vai ficar aí entre 8,5 e 10, tá? Se a gente assumir que ele fique nesse range, quando você pega a série histórica do país... Ainda assim, a gente está falando é, de taxas é, iguais à, à média histórica. Se a gente assumir 8,5%, na verdade, a gente está falando de taxas abaixo da média histórica. Então, eu, eu acho que, que, que o crédito imobiliário ele vai ficar no patamar que o brasileiro já está acostumado. Eventualmente, o cliente que tem um bom, um bom rate, um bom score dentro de algum banco específico, vai conseguir uma condição, inclusive abaixo da média histórica. Então, eu acho que isso não vai ser, assim, um, um impeditivo. Obviamente, que se a gente praticasse 6,5, 7, seria melhor, mas eu não acho que isso vai ser um impeditivo. tá? Acho que vai ficar dentro do que o brasileiro já está acostumado. É, e aí, entrando no aspecto operacional da companhia, a gente também está super tranquilo quanto a esse tema, porque hoje é o seguinte, quando a gente lança um imóvel, a gente pede que o cliente pague no mínimo 30% durante obras e 70% ele pode financiar ou pagar com recursos próprios. E o que vem de fato acontecendo é que o cliente vem antecipando. Então, hoje o cliente ele vem pagando basicamente 55% durante obras e 45% e deixa para financiar. Então, o LTV, né, que, é, que é esses 45%, é quanto ele deve em função do valor do imóvel, está muito baixo. Então, ele, cliente, tem uma folga mesmo com a inflação andando mais, mesmo com os juros andando mais, ele tem uma folga bastante grande para conseguir o financiamento em lugar dele. Porque hoje os bancos, em geral, eles, eles emprestam para um LTV de 80%. Então, o cliente ainda tem uma boa folga. Então, hoje, esse é um tema que não nos preocupa. A carteira está super saudável, a inadimplência está super controlada, distrato em níveis também super baixos. Então, eu acho que a gente está, mesmo assim... Vendo juros subindo, uma inflação aqui, está num cenário muito, muito diferente do que a gente viveu aí lá em 2015 e 2016. E você acredita que isso, essa inadimplência baixa, essa antecipação, o financiamento menor por parte dos compradores, vem do perfil do comprador da Mitri? Ou é mais uma coisa do setor que está acontecendo? Ah, Luiz, eu acho que, que, que é um pouco dos dois, assim, sabe? Eu acho que, que é o cliente que eventualmente prefere antecipar para não ficar também muito é, é, enfim, acho que tirar um risco vai, entre aspas, diminuir, né, mitigar um pouco o risco de inflação, etc. É, tem também a ver um pouco a política nossa, então, de fato de, de arrochar um pouco mais aí a análise de crédito. É, é, é de analisar melhor o perfil dos clientes. A gente sempre foi uma empresa, na verdade, que se preocupou com isso, tanto é que naquela época lá de trás, em que os, os distratos bombaram, a gente sempre manteve o um nível de distrato abaixo da indústria. A gente sempre teve essa cabeça assim, de ser mais preocupado. sabe? A gente procura fazer uma tabela que, de fato, o cliente deva no máximo 70% quando a gente entregar a obra. Então, a gente tenta desvincular qualquer parcela balão, sabe, pro, do cliente deixar uma parcela lá para o final para depois juntar com 70%. A gente desvincula para que de fato ele se obrigue a pagar 30%, porque o banco, ele, ele em geral empresta 80% do imóvel para o crédito imobiliário. Então, se eu chego com o meu cliente devendo no máximo 70%, eu mitre já tem uma condição favorável. Então, a gente, então assim, é, é, tem a política interna da companhia, mas também tem aí... É, um pouco o perfil do cliente, que enfim, eu acho que hoje ele já está mais escolado também do ciclo passado, ele já eventualmente já comprou imóvel lá atrás, já sabe como é que foi, inflação, etc. Então acho que é um pouco dos dois. E tocando nesse ponto do perfil do cliente, a, a Mitre tem duas linhas, né? A Raízes e a House. É, esse ano a gente viu o lançamento quase que exclusivo na House, por enquanto, e né? é, um lançamento da Raízes. Raízes. E como é que a gente espera esses futuros lançamentos e por que que a gente está vendo mais lançamento da House agora? Vamos lá. É, a gente lançou o nosso primeiro Raiz agora, né? Nesse quarto trimestre a gente até o terceiro trimestre a gente havia lançado 650 milhões de reais. Aí no agora em outubro a gente já lançou dois projetos, um House, um raízes, com mais 370 milhões. Então a gente já chegou aí a um bi 0,20 de lançamentos no ano. Tá? É, com esse projeto aqui de outubro, foi o primeiro Raízes que a gente lançou no ano, Raízes Vila Mascote, vendeu no lançamento, no final, em, em uma semana, 22% já. Então, também atingiu uma boa velocidade de vendas. E a gente tem mais três projetos para serem lançados agora, é, ainda neste ano, sendo que dois serão Raízes e um é, House. É, então a gente deve fechar o ano aí com de 10 projetos, três raízes, 7 house. É, a decisão entre lançar raiz e house, na verdade, ela se deu muito mais pelo fluxo do Pipe, tá? Assim, por uma questão de aprovação, regularização de terrenos e, e etc. Então, foi muito mais uma, um, um fluxo natural do, do Pipe. É, mas a linha Raízes também, no, a linha House, aliás, no ambiente um pouco mais incerto, de inflação mais alta, subida de preço, como ele é um produto de média alta renda e o cliente ele tem um perfil financeiro um pouco mais alto, ele também tem aí menos impacto inflacionário na renda dele, ele tem mais colchão para conseguir navegar neste cenário. Então, é, a linha House também tem esse lado mais estratégico, sabe? Então, por isso que também a gente acabou e acelerando um pouco mais a House, é, em detrimento da, da linha Raízes. Mas para o ano que vem, a gente já vem aí com a linha Raízes num patamar mais forte de novo, novamente. Então, assim, é uma linha que a gente gosta, é, a gente sabe operar, o pé, é, tem baixa concorrência, porque não é, não é todo mundo que sabe operar nesse, nesse, nessa linha, e ano que vem a gente deve retomar e já para patamares mais 50, 50 em relação à linha House. Tá, e quanto a, essa, a concorrência, é, porque você falou que a Raízes tem pouca concorrência, a House também não tem uma concorrência tão grande que a gente tem que ver, mas o que diferenciaria a, a Mitre com relação à concorrência para existir uma preferência de compra do um apartamento da Mitri contra o de um concorrente qualquer, por que que eles escolheria vocês e exatamente por motivo o que justifica essa, essa velocidade de vendas mais alta, Luiz aí assim é, eu, vou, eu vou te explicar aqui, mas aí eu vou te convidar para visitar um stand nosso é, para de fato tangibilizar tudo que eu vou te contar assim, porque muitas vezes obviamente eu vou falar o pessoal vai falar é papo de vendedor, tal tá tá falando, mas cara, a gente, a gente aqui dentro da companhia, a gente é uma empresa muito produto, tá, então a gente é uma empresa que coloca o produto muito à frente, assim, a gente investe, investe muito, muito tempo no, no desenvolvimento de produto, né, o nosso CEO Fabrício Mitra, ele participa ativamente, assim, hoje é a rotina que ele mais dedica tempo e paixão, é né, em produto, a gente é muito chato porque assim, não importa qual o cenário econômico, a verdade é que, é que se você fizer uma, pensar aí rápido, rápido agora, você vai, vai puxar na sua cabeça amigo que casou, que teve filho, que separou, parente também que está na mesma situação, o céu é da casa dos pais, etc. Então assim, a necessidade de comprar um imóvel, todo mundo vai ter em algum momento da vida, independentemente do ciclo econômico que a gente passa. Obviamente que o ciclo, o ciclo econômico ajudar é bom, mas independente, todo mundo tem este momento. Então, é, comercialização de imóvel ele sempre vai existir. Quando o mercado desaquece, aí é que a boa mercadoria sobressai. Né? Quando o mercado está bom, é que a gente brinca, qualquer coisa vende. Então, quando o mercado desaquece, a boa mercadoria sobressai. Então, por isso que a gente é uma empresa muito produto. Lá em 2015, 2016, quando o mercado estava no pior momento histórico do mercado imobiliário de São Paulo... Ainda assim, a gente ganhou market share, continuou lançando é, e tendo uma boa velocidade, de, entregando uma VSO acima da indústria. Por quê? Porque o, o, o cliente ele, ele, ele, ele refuta valor a, ao produto da Mitre. Então, a gente procura fazer uma planta inteligente, uma planta que, que perca pouco, né? tenha pouca área de circulação. A gente procura trazer uma, uma área comum para o empreendimento também de alto nível, com design, sofisticação. A gente pensa muito fora da caixa, então, por exemplo, na linha Raízes, que é um produto que a gente vai trabalhar muito Zona Leste, a gente há anos coloca lá é, car wash, porque a gente sabe que o pessoal ali tem uma atração de lavar carro na porta de casa, é uma coisa que vem de família, sabe? O pai que fica com o filho tem uma... Então, a gente coloca dentro do empreendimento, por exemplo, uma vaga car wash para ele poder continuar tendo este hábito, por exemplo. Desde 2016, a gente já vem entregando os nossos empreendimentos com espaço co-working, pensando nesse trabalhador autônomo que já trabalhava em casa é, e a gente deixava um espaço co-working, equipado para ele poder trabalhar. Agora, com a questão da pandemia home office, obviamente que isso daí é o um grande diferencial. Com a pandemia do, com a pandemia também, o, o, o mercado é, eletrônico bombou. Todo mundo passou a comprar da noite para o dia, tudo via internet as portarias passaram a virar um centro de distribuição. Então a gente montou os nossos empreendimentos, um espaço delivery. Então é um espaço lá para que a mercadoria fique lá, tem uma área refrigerada. Então se você fizer uma compra no mercado de algo refrigerado, tem um espaço lá para ficar condicionado e quando você chegar na sua casa você vai lá e retira. Entendeu? Então é, é pensar muito também fora da caixa. Então é pensar em planta, é ter um bom terreno bem localizado ter uma fachada diferenciada, etc., mas também é, trazer essas comodidades para dentro do, do empreendimento. Então, é isso que a gente procura fazer muito na Mitre, é, investir muito tempo e, e eu acho que a VSO, mesmo subindo o preço, a gente continua entregando uma boa VSO, acho que, que é a principal demonstração da qualidade do, dos nossos empreendimentos. E a meta que a gente tem para esse ano de 1.5 a 2 bilhões de lançamentos, vai conseguir bater? A gente teve dois lançamentos agora já nas últimas semanas, né? E ainda falta mais é, meio bilhão para atingir essa meta em lançamentos. Como é, que, como é que vai acontecer? Bom, hoje a gente já então tem lançado no ano 1,020, né, com esses lançamentos agora de outubro. É, a gente tem mais três projetos já com stands abertos, é, que é o Raiz Tatuapé, o Raiz Esmoca e o house uh, Mitre Reserva Vila Mariana. Esses três projetos juntos, eles somam 750 milhões. Então, se a gente lançar os três, a gente, na verdade, vai chegar no meio da faixa, entre 1,5 um e 2, vai chegar em 1,750. Um é, e se a gente não lançar algum dos três, né? se a gente lançar dois ao invés de lançar três, a gente vai chegar no low... É, da, da faixa muito próximo a 1.5 bi, tá? Então é, é, é isso que vai acontecer em, em relação à meta de lançamento. A gente está acompanhando o mercado, assim, a gente é uma empresa que, que é muito conservadora e é muito preocupada nesse sentido, sabe? Lançar só por lançar, para falar para o mercado: ah, bati minha meta de lançamento, lancei, ok, vendeu, não, não vendi. Não adianta nada, né? O que, o, que, o que gera lucro, o que gera valor para o acionista, agrega valor para a companhia, não é lançar, é lançar, vender, construir e entregar. Lançar por si só não, não acontece nada. Então, a gente acompanha o mercado, a gente acompanha a temperatura da, de cada empreendimento, se está tendo visitação, se está indo bem, etc. E se a gente achar que está tudo legal, a gente vai lançar os três. Se a gente achar que por acaso algum não está indo muito bem, a gente dá uma recuada. Hoje... O cenário, na verdade, é lançar os três, tá? Continua tudo indo bem, felizmente. Tem aí pontos finais de regularização de terreno, uma coisa ou outra, mas está tudo dentro de um fluxo cronograma para lançar os três projetos. Então, por enquanto, esse é o cenário dentro da companhia, tá? Bom, um bate-papo está muito bom, a gente está chegando no final do nosso tempo. Então, vou deixar uma última pergunta aqui para o Luiz fazer, antes da gente finalizar o bate-papo para fechar com chave de ouro, está na sua mão, Luiz. Bom, Rodrigo, então, como é que a gente vê esses próximos trimestres para a Mitri? No ano que vem, lançamentos no ano que vem, como é que, o que vai acontecer? Qual o futuro da Mitri? Tanto em política de dividendos, que vocês lançaram agora, dividendos essa semana, e o futuro do papel. Bom, vamos lá, Luiz. Pergunta difícil. É... é. Esse é um bom ponto que você trouxe aí que eu esqueci de falar, né? Do, dos dividendos. A gente anunciou junto com o resultado uma distribuição a intercalar de dividendos. A gente, ano passado, é, anunciou nossa política de distribuir ao menos 50% do lucro de cada ano. É, referente a 2020, a gente distribuiu, fez um payout de 100%. Agora. É, nesses nove meses acumulados do, do ano, a gente também fez um payout de 100%, e aí depois a gente vai ver qual que é o percentual que a gente vai distribuir do, em relação ao quarto trimestre. Mas, pelo menos, 50% assim é, é, é a nossa política, isso é o que a gente tem dentro da empresa, por enquanto a gente não tem nenhuma é, é, é, é intenção de revisar, tá? Então, até pensando para os próximos anos, é isso que está em jogo, 50% é, pelo menos é, do lucro. É, pensando assim para a nos próximos trimestres, né? Assim, a gente está com uma margem, então, que eu falei mais cedo, de, inco de a incorrer, a margem REF, a margem incorrer, de 42,5%. Então, é, os projetos que já estão aí dentro de casa são projetos com uma excelente margem, uma excelente qualidade. Obviamente que agora, com o andamento das obras, a gente vai reconhecendo essas receitas, então. Eu acho que sim, são projetos que vão ajudar muito na questão da lucratividade. A gente já tem dentro de casa 300 milhões de reais de lucro bruto para ser reconhecido nos próximos meses, nos próximos meses, sem considerar o estoque. Né? Então, isso que é importante, sem considerar o estoque de 600 milhões. Então, se a gente assumir que eu tenho uma margem bruta de 30% no estoque, eu estou falando de mais 200 milhões aí, 180, 200 milhões de reais Adicionais a esses 300. Então, eu diria que assim, a gente tá, a gente, tudo que a gente colocou na rua, a gente colocou com muita qualidade, uma boa margem. É, o do nosso estoque, quase 80% é estoque lançado há menos de um ano, então é um estoque super fresco. A gente não tem a mínima necessidade de ter que queimar, sabe, de fazer qualquer tipo de promoção, feirão, longe disso. Então, é um estoque super fresco. As obras continuam todas no prazo, sem atraso nenhum. É, muito pelo contrário, a gente vem entregando as obras aí sistematicamente antes do prazo contratual. Carteira de recebíveis, distrato, de inadimplência também está num nível bastante controlado. Te diria que, assim, está tá, tá nos melhores níveis históricos da companhia, então está indo super bem. Então, assim, a gente está bastante contente. É, acho que operacionalmente a empresa está indo muito bem. Todo o plano do IPO a gente vem entregando de maneira consistente. É, eu acho que o mercado vem reconhecendo isso, então operacionalmente a empresa está tá super redonda. É, land Bank né, de quase 6 bi, então a gente tem Land Bank para pelo menos 3, 3 anos e meio já dentro de casa, sem necessidade de fazer loucura. Então hoje a gente também é muito seletivo na compra de terreno, já tem dentro de casa. E ano que vem, assim a ideia é, é, é ir mais ou menos é, na, no, no mesmo nível que a gente fez agora em 2021. Obviamente que é um ano de eleição, tem algumas incertezas, a gente tem que dosar isso, mas a princípio é nesse mesmo, nesse mesmo patamar. Né? Então, resumidamente, é isso. E para falar de ação, de preço de ação, só para fechar aqui, está é, super barato, né assim, eu, eu até como pessoa física acho que está super barato. E quando a gente olha o valor da companhia hoje na Bolsa, Hoje é um pouco mais aí de 700, 700 e poucos milhões, o valor da companhia hoje na bolsa. Se você pegar, hoje a gente tem uma posição de caixa líquido, ou seja, caixa menos dívida de 300 milhões de reais. Então, eu tenho 300 milhões de reais de posição de caixa líquido, eu tenho mais 300 milhões de reais de lucro bruto já contratado dentro de casa, ou seja, se eu não fizer mais nada, só entregar essas obras, eu já reconheço mais 300 milhões de lucro dentro de casa. Eu já tenho de terrenos pagos, que está lá no meu balanço, dado público oficial, mais 500 milhões de reais de, de, de, de terreno já pago a valor de mercado, ou seja, sem considerar nenhuma valorização da, daquele terreno. Então, só nessa conta aqui, só nessa conta, se, se alguém chegasse, comprasse a companhia hoje 100% e fechasse ela, só nessa conta ele está falando de 1 bi e 100 a 1 bi e 200, versus a empresa estar valendo 700, 750 milhões na bolsa. Então, assim, eu acho que essa conta simples, na verdade, ela, ela já diz tudo em relação à companhia. Então, a gente está super confiante, a gente, tem, a gente, enquanto companhia, tem exposição a, a, ao preço da ação e a gente vai continuar tendo. Porque a gente entende que está que que tá bastante barato, assim. Então, é, só esse. eu queria, Acho importante fazer esse cálculo simplório, teoricamente, mas que demonstra o quão descontada a companhia está hoje. Perfeito. É, bom, pessoal. Antes de finalizar, quero pedir para você, se você ainda não tem conta aqui na Genial, abre conta aqui nesse quadradinho, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aquele like no vídeo para gente. Esse foi o Conversa Aberta com o CFO da Mitri, Rodrigo Cagali e com Luiz Alves. Luiz Assis, desculpa, Luiz. Nossa analista de real estate aqui da Genial. Rodrigo, eu queria agradecer muito sua presença aqui e muito obrigada, Luiz, também pela condução da conversa. Valeu, Isabela. Eu que agradeço vocês novamente. As portas estão abertas quando quiserem novamente. Quem está nos assistindo, obrigado. E também a gente está, o time de RI todo disponível, né? então tem o nosso site de RI, nossos contatos, se alguém tiver alguma dúvida adicional, por favor, só entre em contato. Obrigado novamente, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.